Não, isso não é permitido. Nenhuma moeda virtual pode ser utilizada nas campanhas eleitorais. Um abraço e até o próximo áudio.